Bom dia, seres de luz! É um prazer estarmos reunidos novamente para mais uma meditação. Hoje teremos o nosso terceiro dia do ciclo de meditações conectando com o Eu Superior. Sente-se de forma confortável e comece a respirar lentamente, prestando atenção no ar que entra e que sai. Deixe a coluna ereta, feche seus olhos e a cada respiração vá se relaxando. Perceba uma luz violeta que vem lá do alto e penetra o seu ser a partir do chakra coronário, no topo da cabeça. A cada respiração, esta luz vai entrando e preenchendo todo o corpo e esta energia violeta começa a transmutar tudo que já não te serve mais. Você começa a sentir uma paz enorme dentro do seu ser. Uma energia fantástica começa a energizar seus pensamentos e você sente um grande relaxamento. Focalize sua atenção no seu coração, deixando-se conduzir pela minha voz. Vamos nos conectar com o seu ser essencial. A partir do coração, conecte-se com o seu ser superior, que é você mesmo. Você é um ser de luz e é parte de um todo. O seu coração vibra uma energia linda de amor e tudo se transforma à sua volta. Você cocria a sua realidade, uma realidade de abundância, vitória e alegria. Para isso, é preciso reconhecer o seu eu superior e conectar a ele diariamente, o tempo todo, senti-lo no seu coração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 com esse ser verdadeiro que é você mesmo. E assim, você se conecta com a sua essência divina. Esta energia começa a permear todo o seu ser, ancorando as energias mais elevadas. Leva essa sensação e consciência no coração para o resto do seu dia. Namastê.